Eu tô achando que a gente está muito parado. A América Latina está toda empolvorosa. Não e... Bom. Mas aqui tem uma não é uma Vamos esperar os acontecimentos. Mas se a gente está meio parado, tá. tá, tá <risos> <risos> eu queria, eu queria, não vou cantar uma música. É, em homenagem ao Coringa. É o Coringa, velho. É, a música chama-se Gotham City. E eu cantei em, 19... eu cantei em 1969 né, num festival de música lá no Maracanãzinho e fui vaiado assim. Tá. Bom, Capinã, é letra de Capinã. Então... Eu, eu, que, eu pouco canto essa música, mas essa música está exatamente nesse momento. Ela cai como uma luva. É impressionante. E eu gostaria muito... Eu tô, ando com a saudade daquela vaia que eu levei. Tão maravilhosa. Então, eu gostaria que no final vocês me vaiassem. Por favor. Eu sou o único artista no mundo que pegue para ser vaiado. No final aos quinze anos eu nasci em Gordon City. Era um céu alaranjado em Gordon City. Caçavam bruxas no telhado em Gordon City. Dia da independência nacional Cuidado a um cerro na porta principal Cuidado Na porta principal Eu fiz um quarto Quase azul em Golden City Nos muros altos Da tradição de Golden City Um cinto de utilidades as verdades, Deus ajuda a quem cedo madruga engole o ciré. Cuidar almoço na porta principal. Cuidar. principal Só seri livre se sair de Goroncini Agora vivo o que vivo em City, Mas vou fugir com meu amor de Goroncini A saída é a porta principal a Há um selo na porta principal Cuida! Cuida! Há um abismo na porta principal O céu de Gotham City é um sinal Sistema elétrico Nervoso contra o mar Meu amor não dorme Meu amor Não sonha <risos> Não se fala mais de amor em colos. Tiri. Cuida. Há um sebo na porta principal. Cuida. Há um abismo na porta principal. Cuida. Não se fala mais de amor em tire. Cuida! A saída é a porta principal Cuida! Há um Bolsonaro na porta principal